Eu sou Daniel da etnia Kaiowá de é, Mato Grosso do Sul. Atualmente estou morando no município de Aramoreira numa retomada. É, o meu apelo a vocês e, e internauta que navega aí é que desse apoio para nós é para dignidade de nossa vida. Né? Nós apenas queremos viver né, em paz, harmonia com a natureza, né? E que isso é, o próprio Supremo tem negado de nós quando ele arquiva a nossa homologação de nossas terras. Então, nós não estamos aqui. Fazemos esse ato, um ato simbólico, para que vocês que tenham sentimento humano, que é de Deus, possa agarrar a nossa causa. Só isso que eu quero.